Olá consulentes, sejam todos muito bem-vindos ao canal e hoje vamos trazer aqui uma mensagem para o signo de Sagitário. Então vamos lá, vamos saber como está o momento de Sagitário e qual mensagem precisa ser transmitida nesse momento. Valores. Vamos complementar com esse outro tarô. E continuando... Sagitário, ser extremamente útil ou entrar em competição faz com que a sua intenção seja mostrada do avesso. Porque você se apaga tentando se encaixar. E as pessoas também interpretam isso de forma diferente daquilo que... Você quer passar causando uma mudança brusca, um corte, fazendo com que algo fique para trás. Por mais que dê saudade, é como se fosse necessário você continuar seguindo em frente para o seu bem-estar. E agora. Você pode ser você, você pode se desenvolver e prosperar por experiências mais confortáveis que tragam uma fluidez e uma satisfação para você. E isso não te torna uma pessoa ruim, te torna uma pessoa alinhada, com a sua verdade. E vamos trazer também uma mensagem do oráculo.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 com aquilo que fugiu do seu controle e se perdeu. Busque aí uma inspiração para seguir em frente, trazendo novos rumos e enxergando o seu valor, certo? Gratidão!